variadas da, do quadro de Covid, que incluía, inclusive aqui na América Latina, América Latina com muita força, sintomas gastrointestinais, como náusea, como diarreia, principalmente do abdominal. Né? Então, paciente sintomático com é, uma síndrome gripal ou com sintomas gastrointestinais e, além de outros menos comuns, como... É, já um quadro, abrindo um quadro de AVC, acidente vascular encefálico, cefálico, AVCE, AVCI, ou então com é, palpitação é, são sintomas mais raros, é, todo todos esse, esses sintomas, um paciente que apresenta esse sintomas, deve ser é, encarado como paciente potencialmente com Covid-19, né, e assim é, ser tratado, ser cuidado, acompanhado como tal. Né, acompanhar os sintomas, a evolução dos sintomas, é, tentar mapear os contactantes desse, desse desse indivíduo, né, os familiares, as pessoas que trabalham com ele, né, todos os contactantes é ficar ficar é, ficarem isolados, né, por pelo menos 7 a 10 dias, né, para ver se desenvolve sintomas e com certeza testar a pessoa sintomática, tá? E de preferência, se possível, testar também os contactantes. tá OK? Depois eu vou falar por quê. Então, é, testando o paciente com, é, com um quadro suspeito de, de COVID, é, o resultado dando positivo, você vai acompanhar esse paciente para avaliar a necessidade ou não de encaminhamento ao serviço de saúde. Tá? É... Nem todo paciente, como você sabe, com Covid vai precisar ser internado, né? Isso aí é uma parcela é, menor, bem menor, de pacientes que vão precisar de internação hospitalar, tá? Vou pegar aqui uma informação para passar, que é a seguinte. É, a cada 100 pessoas, né, 40% vão ser assintomáticos que estão transmitindo... A o vírus, né? Por isso que o, por isso que o contactante do, dos familiares deve, deve ser testado também, né? O, o contactante de uma pessoa sintomática também deve ser testado, porque ele pode ser um assintomático que está transmitindo o vírus, né? Dessa de 100 pessoas é, com Covid, é, 60 vão ser sintomáticos, tá bom? E dessas 60, 49 pessoas, ou 8%, ele vai ser leve ou moderado. E 5%, 14% vai ser grave, e 5% crítico ou fatal. Então, como a gente pode ver, é da, de 100 pessoas com Covid-19, só 5 vão ficar em estado crítico, né, ou seja, entubado, é, com risco de morte no leite de UTI. Tá? Mas a maioria vai ser, vão ser pacientes, pessoas com quadro é, leve, ou moderado, ou é, até assintomático, mas transmitindo o vírus. Pronto, o paciente está com Covid, ele procurou um serviço de saúde, entendeu que ele precisava ser internado, tá bom? E aí, é, o paciente internado com Covid, já já eu volto no tópico kit Covid, tá bom, pessoal? O paciente internado com Covid, né, com diagnóstico de Covid, ou com alta suspeita de COVID, o que eu falo alta suspeita? Porque você vai procurar um serviço, às vezes, com a síndrome respiratória aguda grave, né você tem lá todos, todos os sintomas de uma síndrome respiratória aguda grave, e você vai estar na dúvida se o paciente é ou não, é, tem ou um não COVID, tá? Mas ele chega lá na emergência, na UPA, no SPA, ele foi diagnosticado com síndrome respiratória aguda grave, ele está com a saturação baixa, né? ou ele está com a saturação limítrofe, mas tem uma comorbidade, tem alguma, alguma doença crônica, alguma, alguma comorbidade que indica, juntamente com a, com a saturação, indica a internação em leito de enfermaria leito de UTI. É, quando o paciente ingressa no, no leito, independente do diagnóstico, é indicado fazer algumas condutas, que são as condutas clássicas, né, sejam condutas terapêuticas, diagnósticas, sejam condutas de enfermagem ou condutas médicas para suporte esse paciente, né? Então, se é um paciente que está precisando, que está saturando é, abaixo do limite de 96, 95%, vai se fazer um cateter de O2, tá? 5 é, litros por minuto. Se o paciente não atingir a, a, o alvo aí de uma saturação de 96%, você pode fazer máscara máscara não reinalante, tá? É, aumentando um pouquinho a concentração de O2, chegando a 10, 12 litros por minuto, não teve sucesso em manter a saturação estável, aí pensa-se em intubação aerotraqueal, né, em ambiente de UTI, tá? Além disso, é, vai-se vai se fazer exames, avaliar a questão da função renal, avaliar a, os exames do coagulograma, com ênfase no dedímero, tá? E aí, a partir daí, também vai-se fazer heparina, né? É, a depender da, da função renal, heparina não fracionada ou heparina de baixo peso é, molecular. É, suporte, é hidratação, se o paciente estiver é, perdendo líquido, se estiver com diarreia, vômito, de qualquer maneira excesso venoso é, e geralmente iniciar um esquema de antibiótico-terapia até o momento em que se faz, é, se, se descarta alguma infecção bacteriana é, como Causadora do, da síndrome respiratória aguda grave, ou então concomitante a, a uma síndrome respiratória aguda grave causada por Covid também, tá? É, além desses medicamentos, né, quando confirmar Covid, porque eu estou falando isso tudo? Para falar que o paciente com Covid no leito hospitalar é um paciente com síndrome respiratório aguda grave. Ele vai receber o suporte independente do diagnóstico de Covid ou não, tá? Então, por isso que eu falei, é, eu não falei, até agora eu não tinha falado de, de exame positivo ou não. Né? Eu falei de um paciente que está com saturação baixa, vai receber o 2 eu falei de um paciente que está com síndrome respiratória e muda grave, que pode ser uma pneumonia, ou broquiolite, de origem bacteriana ou viral, vai se fazer um esquema de antibioterapia é, com um espectro amplo para pegar a, a, para o tipo de bactéria, vai se fazer o coagulograma, se precisar usar heparina, vai usar heparina, vai fazer é, função renal, se precisar de suporte, vai fazer suporte para função renal. Se então, o paciente estiver desatado, perdendo líquido, mídia eletrólito, vai se fazer reposição com, é, com soro. É, se for um paciente que tem diabetes, vai, fazer, vai monitorar a glicemia né? e aí fazer a, o controle glicêmico. Se for um paciente com hipertensão sistêmica, vai se, se acompanhar a, a hipertensão, os níveis pressóricos para também... É, manejar e estabilizar essa pressão. Então, vejam que eu estou falando de suporte ao paciente com que entrou no leito com a é, suspeita de COVID. No momento em que fizer o exame do RT-PCR, que é o SUAB, ou então até o teste rápido antígeno, que já já está disponível, e se confirmar é, COVID, né, o que é que você pode fazer de diferente? Né? Do ponto de vista, como eu falei no exame minha fala, do ponto de vista de algum tratamento específico para COVID, não há. Né? só que a gente já teve algumas, algumas é, alguns estudos que mostraram no caso de um paciente né é, com um paciente mais mais grave né com necessidade de suplementação de O2 tá, ou um paciente com sepsis, etc um paciente mais crítico mais grave já há estudos científicos comprovando que é, a administração de corticosteroide né dexametasona ela é, melhora o desfecho desse paciente, ou seja, diminui mortalidade o paciente internado é, com síndrome respiratória aguda grave e diagnóstico de COVID, aumenta a... a diminui a mortalidade do paciente se você fizer dexametasona, tá? Isso é importante falar porque, vejam, é, só foi... só é indicado o uso da dexametasona é, para esse paciente, um paciente mais grave. Se você fizer... É, o sudexametasona, de um, algum é, corticosteroide, para o paciente leve ou moderado, que não tem indicação ainda, você vai, na verdade, estar tá aumentando o desfecho negativo desse paciente. Então, a, a mortalidade no tardia piora se você fizer o cortico, corticosteroide em pacientes que não tem indicação formal. A CFC é aquele paciente é, mais grave, que tem indicação formal. É, também, aqui no Recife, e em vários outros protocolos, a gente também está fazendo a Ivermectina no paciente internado. Mas, ora, professor, ora, Aristides, Ivermectina não é indicado na COVID, como eu vou falar daqui a pouquinho especificamente, é contraindicado na COVID é, como como medicamento de prevenir a evolução da COVID, é indicado Mas, um paciente que já está diagnosticado com COVID, e ele está grave, tem indicação de corticosteroide, você faz ivermectina antes de iniciar a dexametasona, o corticosteroide, para você fazer tratamento de né é, ninguém vai fazer teste de pesquisar, você já trata, e se você administrar corticosteroide no paciente com estrongiloide, você pode provocar uma disseminação, um alastramento da estrongiloide paciente, então você trata com ivermectina, não para diminuir a replicação viral, não para tratar o vírus, você usa para tratar o estrogênio para depois administrar o corticoesteróide, tá certo? E a hidromicina, as nesse paciente grave se usa só na prática você faz um você faz é, é, você faz a bioterapia de rotina de é, que amplia o espectro, então geralmente faz o ceftriaxona o rocefina, né? e o azitromicina, mas não porque a azitromicina, como também se, se algumas correntes defendem, ele diminui é, a evolução para um caso grave de COVID, mas sim porque você ainda está é, na frente de um paciente que o respiratória aguda grave, e você não sabe o que está causando aquilo. Você inicia uma antibioterapia de largo espectro, associando você fica a azitromicina, e depois que você descarta a Covid, né, e você tem um atomo de preferência, né, mas nem sempre a gente tem a acesso à tomografia, às vezes vai ser pela clínica mesmo. Aí tem acesso a uma tomografia pulmonar e descartou a Covid, você já pode suspender a antibioterapia, se você já sabe que não é uma doença é, é, bacteriana, tá certo? Bom, pode fazer pergunta, tá? não sei se ficou claro o que eu falei até agora, Bom, mas eu queria me, me, me deter agora no, no, no chamado Kit Covid. Né? O Kit Covid é um, um, é um conjunto, um grupo de medicamentos tá? que é, foi no início do ano passado, né, quando começou a, a, a pandemia, quando começou a pandemia, é, começou, -se a, a, começou a ser divulgado por vários meios, nas mídias sociais, nas redes sociais, a possibilidade de você ter um medicamento que teria algum efeito é, no curso da, da covid se você tomar precocemente, né, o tratamento precoce, ou kit covid como queiram chamar. né, No meio desses medicamentos estavam, é, inicialmente, a é, azitromicina, né, é, também no início começou com ivermectina, alguns kits, em alguns lugares colocavam um corticosteroide, né? predizona, predizolona, e também colocava alguns antirretrovirais usados em HIV, como Caletra, que é uma associação de antirretroviral é, para paciente com HIV. Também em alguns lugares é, falam esse medicamento como um medicamento que. É, evitaria que o paciente progredisse para um quadro mais grave, né, então, esse, esses é, medicamentos começaram a ser distribuídos por algumas prefeituras, alguns hospitais da rede privada, os pacientes por si só começaram a comprar isso em farmácia, provocando até é, a diminuição de, de, desse medicamento, né? sem falar do, da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? que na verdade foi o primeiro, né começou com cloroquina e hidroxicloroquina, mais a depois agregou ivermectina, depois agregou esses antirretrovirais, né, chegando até a diminuir o estoque de, de é, hidroxicloroquina e cloroquina, medicamentos usados para malária e para algumas doenças é, autoimunes, etc., algumas é, doenças reumáticas, então acabou diminuindo muito o estoque de farmácia, os pacientes começaram a qualquer sintoma de de gripe, ou então contato com a pessoa com Covid, já corri para a farmácia, comprar esses medicamentos para usar. Isso sem nenhuma evidência terapêutica é, de eficácia. O que, é que, o que é que, eu acho importante a gente discutir, por que, é que isso aconteceu? né Eu acho que lá no início, como é uma doença nova, vários estudos, vários ensaios clínicos começaram a ser é, realizados com alguns medicamentos mais tradicionais, para ver se esses medicamentos tinham um efeito numa uma doença nova, que era o Covid, que ninguém sabia é, para onde ia. Né? E aí, Enquanto isso estava sendo testado, começou a se, é, começou a se é, divulgar esse, esses medicamentos como medicamentos eficazes. Né? E aí, parte disso foi por um, por uma, por um anseio né, da população, dos médicos, é, em fazer algo e não ficar parado, né, em fazer pelo menos alguma coisa. E parte disso foi mediado por uma questão... É, de uma politização do debate sanitário e uma politização do debate científico, né, que eu acho que essa questão é muito importante de, de, de, de tratar aqui. Né? Então, por exemplo, a Ivermectina, ela foi alvo de um estudo que verificou um efeito ali, in vitro, na replicação viral, tá? mas não quer dizer que ela era eficaz é, em pessoas, né? e depois já mostrou-se ineficaz em pessoas, mas aí já tinha se divulgado já tinha se usado em escala isso e já tinha se politizado o debate, né tanto com a hidroxloroquina e a cloroquina como com a azitromicina e com a ivermectina. Né? E aí, isso serve a quê, pessoal? Por um lado, você tem aí o um lobby da indústria farmacêutica que produz esses medicamentos e viu nessa nessa nessa pandemia uma, uma chance, uma perspectiva de uma venda em larga escala dos medicamentos né, que eles já produziam e que tinham tratamentos já bem consolidados em outras patologias, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina. Então, esses laboratórios é, se beneficiaram com o, o pânico da sociedade e a prescrição dos médicos e com esses medicamentos do kit COVID. Né, e, por outro lado, você tem aí um governo federal, né, representado aí pelo, pelo pelo nosso presidente da República. Né, vendo nessa perspectiva, vendo nesse hit COVID, uma chance de você conseguir passar por essa pandemia sem defender o isolamento social. né? Porque, como é que você diz que você é, defende o não isolamento se você não tem nenhuma alternativa a colocar no lugar? Tá? Então, foi muito cômodo. Né, qual foi a estratégia deles? A estratégia foi é, dizer assim: podem ir trabalhar não vamos prejudicar a economia, não vamos fazer isolamento de quarentena, nem lockdown, os prefeitos e governadores fizerem isso. São irresponsáveis porque vão estar tirando o pão do trabalhador, mas ao fazer isso, vocês podem lançar a mão do kit Covid, porque vai ajudar a epidemia a não se alastrar, porque vai funcionar, você não vai agravar, porque é uma gripezinha, para quem tomar ivermectina, hidromicina, hidroxicloroquina, cloroquina, etc., você vai conseguir evitar a hospitalização. tá? Então, é uma forma de você não lidar com a realidade de uma pandemia desconhecida, e que exigia, naquele momento, ainda exige um funcionamento um, um, um firme, baseado na ciência, nas ferramentas epidemiológicas, para lidar com ela. Né? Então, você nega essa realidade, você está ali sendo pressionado pelo setor produtivo, pelas indústrias, pelo mercado, a não fechar, porque você diminui os lucros, e aí, você não fecha, não defende o fechamento, defende a aglomeração, é contra o, o, o isolamento, o a, lockdown, a, a, a, a quarentena, mas você coloca no lugar o kit COVID, que seria né, uma solução mágica para uma pandemia complexa, e que até hoje a gente não tem nenhuma medicação eficaz para, para a, a, o tratamento específico da doença. Né, e a gente hoje ainda depende do, do melhor da melhor opção contra a, a Covid hoje, é, são duas questões. Né? É, é isolamento social, lockdown, quarentena, e vacinação. Né? Sem essas duas questões, se quiser evitar o primeiro, tem que vacinar em massa. Se não tiver vacinação em massa ainda, vai ter que lançar a mão do primeiro uma hora ou outra. É, a gente vai ter que é, é, ou lançar o lockdown, ou reforçar que as pessoas sigam em casa quem puder, né? Porque até até essa essa situação menos radical do ponto de vista sanitário de isolamento de lockdown, até isso, né? Ou seja, ficar em casa quem pode, isso é isso é, é, é questionado pelo pelo governo central, isso é, é ridicularizado pelo pelo pelo presidente da república que diz que quem fica em casa ainda quem fica em casa é idiota, né? Então o kit COVID hoje, como eu falei, ele ele ele responde a uma agenda política, né? A uma ideologização do debate sanitário, é uma negação da ciência, né? E só só tem causado que para além de não fazer bem, né? Para além de não fazer, não alterar o curso da doença, a gente ainda tem aí é, estudos mostrando que quem faz o uso de hidroxicloroquina cloroquina, ou cloroquina ou ivermectina tem tido desfecho mais negativo do que teria se não tivesse feito uso. Né? Por exemplo, hepatite medicamentosa. Né? Vários, alguns pacientes tiveram seus quadros complicados, porque no meio de um tratamento para a COVID, de internação para a COVID, desenvolveram hepatopatia é, medicamentosa, tendo que entrar na fila de transplante. Então, o paciente é, que precisa de transplante é um paciente muito mais vulnerável a uma doença como, como a COVID-19, né? Mesma coisa, é, medicações que afetaram os genes, né, que precisaram fazer diálise né, durante a internação, o que também transforma os pacientes em vítimas fatais, muito mais fáceis para a doença é, do que pacientes que não estão em, em terapia renal substitutiva, né, em, em diálise. É... Só para terminar o raciocínio, aí eu já vi essa argumentação em vários lugares, né? Mas Aristides, várias doenças a gente tem o uso de. É, se usa medicamento sem é uma comprovação é, é científica do uso daquela medicação, porque é, é o custo-benefício, é melhor usar do que não usar, etc. Bom, vou, vou usar a gente da minha prática médica, tá? Eu, como médico de família. Às vezes, sim, eu começo o medicamento sem ter a comprovação de fato de que eu tô de, de frente de uma certa doença tá Aí você faz baseado no um diagnóstico de um de uma, de uma hipótese diagnóstico que é mais custo os benefício você iniciar um tratamento que você sabe que atinge o, o diagnóstico que você a doença que você fez o diagnóstico você tem a, a hipótese diagnóstica e você espera a confirmação a confirmação não confirmou você suspende agora o medicamento você sabe que serve é então, um caso o, a, o diagnóstico esteja certo, você não vai perder tempo. Uma semana esperando o resultado do exame. Você inicia o tratamento, faz um teste terapêutico, e depois você é, é, é suspende a, a prescrição. É muito diferente de você ter um medicamento que, comprovadamente, não tem efeito alguma doença, ainda por cima faz mal, né? E você, mesmo assim, você tem os médicos prescrevendo e as pessoas se automedicando medicando é, à torta e à direita aí, sem nenhuma... Sem nenhum acompanhamento, né? Como se fosse um milagre. E o pior, eu não estou falando da Ivermectina no ambiente hospitalar, eu não estou falando da, de, uma, de uma indicação é, a partir de algum exame, eu estou falando de pessoas que tão, tiveram contato com outra, já tomam é, o, o medicamento do kit COVID, ou então estão tomando semanalmente Ivermectina desde o início da pandemia, e aí, é, para proteger-se da COVID. Veja que absurdo, né? E aí, o raciocínio também é um raciocínio mágico, né? Vocês estão em formação aí, é, como detect é Enfermagem, de né? E também outros. Eu falo também para os estudantes de medicina, é um pensamento mágico, né? É, que não tem a ver com a ciência. Então, eu estou fazendo vermectina desde, desde a primeira semana que a pandemia estourou. E eu não tive Covid. Eu não tive Covid ainda. Aí eu falo para eles: tá ah, tudo bem, eu também tomo um cafezinho desde que a pandemia. É, Desde que a pandemia iniciou, e eu também não tive Covid ainda. Então, provavelmente, cafeína é, tem um impacto na Covid. Como ele acha que a ivermectina teve impacto na Covid. Mas não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. né? Você tem um viés aí do raciocínio, que não é um raciocínio científico. Para você dizer que aquilo faz teve impacto, você tem que fazer um estudo, é, um trial clínico, né? um estudo randomizado, com o um grupo controle, é, com placebo, etc., é, para você ter certeza de que aquele desfecho foi por conta da, da, da, da, da medicação e não foi um, um, por conta do acaso, tá certo? E aí, para finalizar, eu não sei quanto tempo eu tenho, professor Pauline mas eu acho que eu já falei aí... Mas, de... Nós estamos com você até às três horas. É. Ah, é? Se você puder, fica à vontade, pode continuar, se tiver mais alguma coisa para falar, mas se a gente tiver algum tempo ali, uns 15, 20 minutos, para poder abrir para as questões que estão no chat, para a gente poder dialogar com as pessoas que estão na sala, seria ótimo. Tá bom, eu, eu já estou terminando aqui a minha fala, que é falando, deixa eu, deixa, eu, deixa eu tentar aqui projetar, eu abri o site aqui da, da OMS, tá? Veja se está se aí. Está entrando em tela. Já entrou aqui. Eu consigo ver, Chit. O site da OMS? Sim, eu estou conseguindo ver sua projeção. Tá. Então, vocês vejam aqui, ó aqui na OMS, você tem aqui, ó, Ivermectina, em vermelho. Eles recomendam, recomendam Contra a tá? A hidroxicloroquina, tem forte recomendação contra a hidroxicloroquina. O lopinavir, ritonavir, que é aquela é caletra que eu falei, tem forte recomendação contra o, esse, essa medicação, essa associação aqui de aterrédio viral que usa no HIV AIDS. O Rendezevi tem uma fraca recomendação contra, ou seja, ainda não tem totalmente a definição se é... É benéfico ou maléfico, mas é, alguns lugares usam, tá? Enquanto não se tem a definição. É, Corto né? Recomendação a favor, forte, né? strong. Então, recomendação a favor é, é forte, tá? Então, tá aqui, ó. É o OMS, tá? É a orientação no mundo inteiro, né? Vários países que originalmente adotaram a hidroxloroquina, a cloroquina, a azitromicina de rotina, já tiraram essa recomendação, né? é, o, o, o, os hospitais aqui também do Estado, da rede privada, já também já tiraram essa recomendação, os, o, o, os hospitais do Estado também já derrubaram essas recomendações, é, mesmo na internação, tá bom? E não se faz mais, tá? E aqui está o, o site né, da... da da, na verdade, é o... o desculpa, é, eu, eles, eles usam a OMS, tá bom? Mas aqui é do, é do British Medical Journal, que é o, o jornal é, britânico de medicina, tá? Que eu peguei aqui a fonte. Mas no site da, da OMS também, tá? Que eu, eu, peguei, eu peguei, na verdade, esse encarte aqui eu peguei do site da, da OMS, apesar de estar com a sigla ali da... Da, do Jornal Britânico de Medicina, foi uma recomendação que eu peguei do site da OMS. Então, está aqui, né, não, não, tem, não tem evidência científica, é recomendação mundial e não há sentido inventar moda, sobretudo quando essa moda ela vai aumentar a mortalidade e a comorbidade, não tem sentido usar e continuar usando esses medicamentos, tá? Então, do ponto de vista de vocês que são estudantes de técnico de enfermagem, né? Então, para se formar, é importante que vocês também tenham um senso crítico. Então, vocês são referência para seus amigos, suas famílias, os pacientes que vocês atendem, é, são referência para a recomendação também, tá? E aí, é importante que vocês tenham isso muito bem sedimentado. Pronto, estou parando por aqui. Se houver alguma pergunta, é, vamos, vamos debater a partir de agora, tá bom? Obrigado. Aristides, tem uma, um comentário aqui de uma colega docente também do Instituto Federal, a Marilene, ela coloca aqui no chat, professor, nesta forma de conduta, de negar a realidade, não acabamos deixando mais expostas as populações mais carentes, que não home office e que precisa pegar transporte coletivo lotado, dentre outras situações. O que é que que, é que você acha disso, Aristide? Porque o que é que, que é que acontece muito? Há um debate também que coloca as questões de... São populações diferentes, é né? Quem pode ficar em casa, quem não consegue ficar em casa, quem não tem essa oportunidade. Então, de certa forma, quando você faz um, um, como agente públicos né? Profissionais de saúde que defendem a utilização de medicamentos, por exemplo, que não vão servir para nada, e essa população aí mais carente, mais humilde e necessitada de ir para o trabalho, pegar transporte e muitas vezes o acesso a serviços de saúde também é difícil, você coloca ela em situação de risco muito maior do que o risco habitual. Pois é. é assim, é, as, coisas se, as coisas se confundem, né? É, justamente, para essa população, o que é que a, qual é a narrativa da, de quem defende o, o kit COVID, né? Já, já eu chego do que a professora Pauline falou agora da pergunta. Mas qual é a narrativa que se usa? Ora, se eu vou pedir para o trabalhador né, que não tem condição de ficar em home office, que não tem como é, abrir mão daquele emprego, né, se eu vou pedir para ele e eu vou estimular que ele me, me apoie quando eu defendo que ele vá trabalhar, que pegue o ônibus lotado, que pegue o metro lotado, que se exponha ao vírus, então, já que eu estou pedindo para fazer isso, eu tenho que colocar que ele, ao menos, tem uma pseudo sensação de segurança ao tomar o um medicamento que vai, é, supostamente, protegê-lo do vírus. Né? Então, essa é a narrativa. Mas, como foi feita a pergunta aqui no chat, que o professor Paulo me falou, é, é, realmente é um duplo risco. Você se expõe ao vírus, você se expõe ao medicamento que é, não tem eficácia nenhuma, ainda pode causar é, outros problemas de saúde. Né? Tem uma, uma, é, um, um imperativo ético né, da medicina que é primo nono né? primeiro não agredir, primeiro não ferir. Então, no, é, no caso da, dos médicos, né, os médicos têm primeiro é, não ferir o paciente, não agredir o paciente, não causá-lo mal. Então, como médico, e aí é um absurdo, porque eu acho que isso é uma questão que tem que ser vista pela ética médica, se não tem indicação aquele medicamento, você está infringindo o código de ética médica, porque você está tá, é, prescrevendo para aquele paciente um medicamento que não só não faz efeito, mas como ele pode prejudicar você. E ainda tem um efeito colateral, além dos efeitos colaterais é, orgânicos, né, clínicos, você tem um efeito colateral que talvez seja pior ainda que é o efeito da falsa segurança. Quando você está tomando aqueles medicamentos, você tem a falsa segurança que você não vai pegar a COVID. E aí você vai tirar a máscara. Você vai falar perto do outro, você vai manter contato físico, você vai deixar de usar o álcool em gel nas mãos, etc. Então é uma, tem um outro efeito colateral que o é um efeito colateral social, né? E você deixa de se proteger e quando você multiplicar isso para uma sociedade inteira, você tem aí uma um grande ajudante à disseminação do vírus. Pessoal, tem alguém que tem mais alguma pergunta, quer falar com, com o nosso palestrante, com Aristides? Bem, Aristides, tem, tem uma questão que eu acho que seria importante comentar, você faz, falou aí das medicações, né, e comentou sobre... É, algumas, eu queria que você pudesse falar um pouco mais para que serve a cloroquina e a hidroxicloroquina. Quando é que elas devem ser utilizadas? Qual a doença que elas combatem, que elas tratam? Bom, a, a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas são, é uma medicação, são medicações que elas são, é, elas são imunomoduladoras, tá? Elas são usadas é, no tratamento de malária, tá? mas também por, por ter o, o, a, a função imunomoduladora, elas também são usadas em doenças reumáticas, tá? É, é, é, Arte de reumatóide, é, reumatoide, artrite de reumatóide é, quilosante, enfim, outras doenças também é, se valem dessas indicações para melhorar é, o acometimento articular, com artrite, com edema, dor, tá? Então, são esses dois grupos, né? A malária e as doenças autoimunes. Tá? É, é, com certeza, para a malária é a medicação, tá? e para as doenças autoimunes, em alguns casos, se usa essas medicações, em outros casos, não usa. Tá? Aristides, tem uma pergunta aqui também no site. Pessoal, só para explicar, a minha câmera deu problema aqui, então só vão ficar ouvindo meu áudio, tá? Tem uma pergunta aqui da Ana, ela pergunta assim, professor, desde o início da pandemia, houve também forte recomendação de uso da vitamina C e do zinco e vitamina D. que Tem alguma, tem alguma base que comprova isso, Aristide? Você sabe informar? É, isso é outro, outra, outra recomendação que também não tem nenhuma comprovação científica, tá? Agora, no caso da vitamina D e da vitamina C, é, salvo em doses cavalares, não vai fazer nem efeito nem, nem ruim, não vai dar nem efeito colateral, nem vai dar efeito nenhum, tá? Geralmente isso é metabolizado, sai na urina e não tem problema, tá? Mas, claro, se não for tomado doses cavalares, mas não tem efeito nenhum também, tá? É outro, ou, esqueci de dizer, isso é outro, outros itens que foram sendo acrescentados no kit covid ao longo do tempo, né? É... Mais um comentário, já que você está na gestão aí, em Recife, na, você estava no Estado, né, como secretário executivo, e agora está em Recife aí, na Secretaria de Saúde, com essa questão dos leitos, eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente aqui na sala, como é que está esse cenário atual de Recife, dos casos, se vem aumentando, se vem diminuindo, qual a projeção que vocês vêm fazendo, pensando do ponto de vista da do atendimento na, na cidade, e aí, logicamente, olhando para Recife como a capital né, do estado de Pernambuco, a gente possa até, nós aqui como professores, docentes da enfermagem, nós vamos pensar nessas outras questões para o estado inteiro, entendeu? Bom, uhum. é, mas é uma boa pergunta, tá? A situação no, no estado de Pernambuco, ela está bem preocupante né a gente tem aí um estamos vivendo a segunda onda onde a gente é, teve um crescente de casos e de óbitos que a gente tá, atingimos um platô ou seja ela parou de crescer mas parou de crescer no alto ela ainda tem uma perspectiva de crescimento até o final de, de junho tá? a gente ainda espera que cresça um pouco até o final de junho quando a gente vai é, poder observar se tudo né, se não, não houver nenhum fator de piora, a gente pode ver aí um, uma pequena queda, tá a gente espera, mas por enquanto a gente ainda está no platô com tendência de, de possibilidade de subir ali, tá certo? A ocupação de leitos de, de UTI no Estado é, hoje, né tem tá 98% de ocupação de leitos de UTI, ok? Então, deixa eu pegar aqui o dado para vocês, a gente tem Hoje, é, dois mil, Só um momento. Nós temos hoje. 2.936 é, leitos né, no Estado, dos quais, de, destinados para a Covid, tá? Dos quais eh é, é, Deixa eu ver. Aí dos quais, desculpa, 2.610, dos quais 1.459 são de UTI e 1.151 é de enfermaria. Então, dos 1.459, 1.460 leitos de UTI, a gente tem hoje 97%, 98% de ocupação, ou seja, praticamente todos os 1.460 leitos de UTI hoje estão ocupados no estado de Pernambuco. Né? E é 89% de ocupação de enfermaria. Tá, isso mostra é, que há uma, há uma procura por leito, de, leito né, é muito grande no estado, com filas aí que vão de 250 a 300 pessoas por dia, estão na fila, ou seja, um paciente que entrou no serviço de pronto atendimento, no Aupa, no pequeno hospital, está ali estabilizado, é, entra em contato com a regulação e está esperando que surja uma vaga de leito, de UTI ou enfermaria. Né? Esse paciente, às vezes, é até entubado esperando o leito. Então, essa fila fica entre 200 e 300 pacientes por dia, né? e esses pacientes chegam a ficar até 4, 5 dias esperando o leito, em alguns casos. Tá? Então, a situação é muito grave, né? a, a, a pandemia, de fato, está descontrolada o no nosso estado, a gente e, e nos, nos, nos exige muito cuidado, né? muita proteção, muito cuidado e se for possível ficar em casa. Se não for possível ficar em casa, tomar todo o cuidado possível é, ao sair para trabalhar, para estudar. Aqui eu tô sem máscara por exemplo, que... porque eu tô sozinho na minha sala, né? E tem um e, e, e eu não tenho contato com ninguém aqui, tá bom? Mas eu fico o tempo todo de máscara, né? Mesmo no trabalho. Saí da minha sala, eu boto máscara. Se alguém entra na minha sala, eu boto máscara, né, deixa a porta aberta, enfim, são vários cuidados que a gente tem que tomar. Oi. gente tem mais uma pergunta aqui de um colega, a Ana Karine. Ela fala que trombose e a M né, tem sido algumas patologias pós-Covid relatadas. Tá. É, se há algum protocolo de prevenção de tais eventos, se você sabe informar para a gente sobre isso. Bom, a, a Covid ela não é uma doença respiratória, né? ela é uma doença tromboembólica. Então, ela comete os pequenos vasos, né, os capilares, pequenos vasos, médios e pequenos vasos, e dá um, um, um, um, um, um ambiente de hipercoagulabilidade. Então, tem a formação de trombos ali e é entupimento dessas, dessas artérias, e você pode ter comprometimento, comprometimento renal, comprometimento cardíaco, intestinal, pulmonar, é, por, conta, por conta disso. É, e aí no ambiente de internação, você tem que fazer é mandatório fazer o pagolograma né, com ênfase aí no dedímero né, e alguns estudos mostram que é, o dedímero acima de seis tem uma indicação de hepatização e que isso é, interfere no desfecho né, de mortalidade tá? agora como prevenir esses eventos depois do, do de você ficar sai do hospital eu não tenho conhecimento de como vai, vai prevenir isso para além do controle da comorbidade né hipertensão diabetes obesidade né parar de fumar etc né além dessas além dessas medidas de controle de, de evitar esses eventos trombóticos é, fora depois do da alta hospitalar eu não conheço é, indicação eu acho que não tem indicação de medicamento para isso agora no ambiente hospitalar é o uso de heparina é, para evitar o, esses eventos tombólicos. Aristide, sem querer parecer uma entrevista, mas já aproveitando que você é da gestão, da gestão municipal, é, queria perguntar para você como é que vocês estão vendo essa notícia da terceira onda, que possivelmente tem uma expectativa de chegar no Brasil, esse, essa questão dos casos novos, né, com, a cepa da Índia, como é que tá a questão de, de Recife, de Pernambuco? Com isso, você sabe informar pra gente? Só para aproveitar a sua presença. Então, a no momento há uma, uma, uma pandemia síncrona, né? É, ou seja, a gente se no, outro, se no primeiro momento a gente teve primeiro a cepa original, aí depois teve a P1 aí depois que é da África do Sul, etc., uma se somando, em termos diferentes, hoje a gente tem todas as cepas atuando ao mesmo tempo. Tá? E, e a Indiana, né, que não está atuando ainda aqui no Brasil de forma é, conhecidamente comprovado, mas, é, inclusive, eu tive uma reunião hoje com, com o ex-secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, o Anderson, e ele já, já se estima né? já se levanta a possibilidade fortíssima de que a, a, a cepa da índia já está circulando entre nós e como eu falei isso é preocupante tá é preocupante porque a gente é, não tem conseguido é, nem, nem de nenhuma ação efetiva que é, bloqueie a transmissão do vírus e como eu falei a, ou a gente faz é, lockdown né que não dá para viver de lockdown a vida toda né? e a grande questão, a grande solução é vacina. Só que vacina, por conta da má condução do governo federal, a vacina hoje não é a realidade. A gente tem escassez de vacina, nem quem quer comprar, nem quem tem dinheiro, nem não, não tem. Né? A AstraZeneca está é, com falta de, de do, do insumo para produção, a Cronavac, quem tomou a primeira dose, não tomou a segunda ainda, tá, ainda a ser a segunda dose garantida. Tá? Então, está muito preocupante essa questão. E a gente vê com muita preocupação, até porque a gente nem saiu ainda da segunda onda. E qual foi a característica da, da, da primeira onda? Ela fez isso, lá com julho, agosto, fez isso. Aí ficou lá embaixo, com uma certa calmaria. Quando foi agora em fevereiro, março, ela subiu. E ficou. Então, não é uma terceira onda. Se tiver uma agudização agora, um agravamento, não é uma terceira onda, é um agravamento da segunda, na minha opinião, entendeu? Não vai ter, não teve isso ainda, para depois ter a terceira onda. Foi isso, subiu, ficou e vai piorar. Ou, se tudo der certo, a gente conseguir diminuir. Tá? Então, tudo depende da, do ritmo de vacinação, que a gente não está vendo melhorar, da capacidade de é, produzir isolamento, produzir assistenciamento social. É, Aristide, eu não sei se você consegue comentar essa próxima pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer e você, é, se puder explicar para a gente, ajudar a gente a compreender, seria bom. Bem, a Rosiane coloca aqui que teve um caso de uma idosa que tomou a primeira dose da vacina da Covid, né, e quando foi tomar a segunda dose descobriu que tinha pegado Covid. E aí a pessoa pergunta se sabe dizer por que isso aconteceu. Sim, com certeza. Veja, a primeira dose, é, só tem uma, uma vacina no mercado, que eu não lembro qual é o nome, tá bom? Que ela é monodose. Não é a Johnson Johnson? Isso, é a Johnson Johnson, perfeito, Mariana. É a Johnson. A Johnson e Johnson é uma dose, o resto toda é, são duas doses. Por quê? A primeira dose, ela vai garantir uma imunidade até um certo ponto, e aí ela vai ter que ter a segunda dose para poder... É, ter a imunidade completa, tá? Mesmo assim, então quem tomou a primeira dose, no intervalo pode pegar Covid. Mesmo quem tomou a segunda dose, tá? Nenhum imunizante é 100% de imunização, ou seja, o, as, as vacinas não garantem que você não vá pegar a doença. O que, é que as vacinas têm, têm prometido? É 100% de eficácia contra casos graves, tá? Casos graves, ou seja, elas estão prometendo que você não vai morrer de Covid, não vai ser entubado com Covid. Agora, não promete que você não pegue. Então, se você tomou uma dose e não tomou a segunda, é suscetível. Se você tomou a segunda dose, você está mais protegida, está mais protegida, você ainda pode pegar a doença. Por isso que se recomenda, mas não desenvolver um caso grave. Por isso que se recomenda que você continue com a, a, a, as iniciativas de... De cuidado, né? Com higiene, com máscara, é, com isolamento, que você pode estar, tá, ou você pode pegar o vírus e ter um caso leve, você pode transmitir aquele vírus para um terceiro, né? Porque a, a, a, a vacina, apesar de diminuir essa, essa, essa chance de você levar o vírus com você, isso ainda é possível. Aristides, tem outra pergunta aqui. Também sobre vacina, só para explicar ao pessoal da sala e também para você, que é o nosso convidado da tarde, que hoje pela manhã a gente teve a abertura né, desse nosso evento, comemoração à Semana da Enfermagem, e na no, primeiro horário, no segundo horário da manhã, teve uma palestra, uma mesa redonda, que falava sobre as estratégias de prevenção, e aí a vacina foi incluída nesse bate-papo. Muita gente não conseguiu participar, porque nossas salas elas estão lotadas, estão todo mundo solicitando para participar do, das nossas conversas. Então, tem muita gente fazendo pergunta aqui hoje à tarde, sobre vacina também. Se você puder responder, se você souber responder para a gente, nos ajudar, ótimo. Eu vou fazer as perguntas e você fica à vontade para responder ou não, tá certo? Então, é, outra, outra pergunta que surge aqui... É quanto tempo para o corpo criar anticorpos depois que toma a vacina? Ó, pessoal, isso varia de vacina para vacina, mas estima-se que em 20 dias, 3 semanas, você já tem desenvolvido anticorpos para a dose, da a primeira dose da vacina, né? E aí eu estou vendo aqui uma. Oi, diga. É, uma outra pergunta que apareceu aqui, mas eu não entendi muito bem, que é do Jean. Que ele pergunta o um intervalo entre uma contaminação e outra. Eu não sei, talvez ele esteja querendo colocar se, por exemplo, você pegou a COVID hoje, se você pode daqui a alguns dias, quanto tempo seria? Você pode ter uma reinfecção. Talvez é, seja essa a pergunta. É, se for essa pergunta, é, eu não vou ter a resposta para ela. Não tem, não, não tem estabelecido um tempo mínimo entre uma infecção e outra, tá? Mas geralmente para você ter infecção, uma segunda infecção tem que ser um período no qual os seus anticorpos da infecção já é, caíram um pouco ou você não teve um quadro tão grave a ponto de desenvolver anticorpos eficientes, né? uma defesa eficiente. Então, você teria ali uma, uma resposta imunológica frustra, né? é, tímida, e aí você tem uma, uma reinfecção. Mas aí o tempo entre um e outro não ser é determinado. É, aqui tem uma pergunta de Gisele que é, algumas pessoas por vir faleceram mesmo após a segunda dose. Primeiro, é possível? Sim, é possível, tá? É, não, é, não é comum, mas é, é, é possível, inclusive, tudo é, é possível, né? No caso, você está discutindo saúde, corpo da pessoa, medicina, nada, não tem como dizer que é impossível. É possível sim, mas é raro uma pessoa imunizada com a segunda dose, uma, uma de um imunizante eficaz, é, você tem uma morte depois de tá estar bem imunizado. Né? Então, se a pessoa tomou a segunda dose e logo depois pegou Covid, pode ser que você tenha, não tenha completado ainda o ciclo de imunização. E aí isso facilita ter um óbito, tá? Para uma pessoa que tem comorbidade. Mas sim, com certeza, as pessoas que têm comorbidade têm muito mais chance de ter eventos, é, eventos inesperados, eventos. É, é, mórbidos, né, numa internação, que vão levar o óbito na internação, tá? Mas, assim, olha, eu fui internado, tomei duas doses, fui internado, né, não não fiquei grave, e aí eu recebi alta, morri dois meses depois. Não dá para dizer que foi a Covid, tá certo? Apesar de estar sendo desenvolvido estudos que estão, estão, estão pesquisando se o fato de eu ter tido Covid, COVID anteriormente me, me, me agrega a chance de eu falecer nos próximos tantos anos, entendeu? Tem estudos sendo produzidos, eu não sei se já tem resultado, mas está se estudando isso. É, deixa eu só falar uma coisa, Aristides, é, com relação a isso também. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque assim, existem muitas circulações de vídeos, inclusive eu um ontem. É falando que as pessoas estão tomando vacina e mesmo assim estão adoecendo, estão ficando graves, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação às fake news que circulam, né? Então, assim, está morrendo muita gente que tomou a vacina, certo? Isso é verdade. Onde foi que foi colocado isso? Quais são os dados, de fato? Que é para a gente não, não se basear no, nas fake news que circulam, infelizmente, de maneira tão devastadora nas redes sociais. Perfeito, Marilene. Com certeza, é, se morreu alguém com a segunda dose, não é morrendo muita gente. Isso é a exceção da exceção, tá? Inclusive, eu não, eu não vi notícia de morte, já vi notícia de internado, mesmo estando imunizado, ok? Mas é raro, é um evento raro. Tá? A gente já está vendo, inclusive, no público de 80 anos a mais, a gente está vendo uma queda abrupta da mortalidade dessa, dessa faixa etária, que são, foi, foram uma, foi é a faixa etária a primeira a ser imunizada, né? No início da campanha. Isso, inclusive os profissionais de saúde também, né? Que teve uma queda na imortalidade e de internamento. Então, assim, são, são sinais de que a vacina está funcionando ao contrário das fakes que ficam circulando. Perfeito. É, sobre isso já saiu até algumas notícias, né? Inclusive, eu acho que o próprio Conselho Federal de Enfermagem noticiou algo sobre isso. Que, que é essa queda da infecção em profissionais da enfermagem, né? Profissionais que têm adoecido ou ficado grave, vindo a óbito por causa da covid, tem diminuído. Então essa é uma notícia que para a gente, assim como para todos os outros profissionais de saúde, né? Para a gente é deve ser super valorizado e isso sim deveria vir, viralizar, né? E não fake news que vai causar confusão vai trazer mais problemas para nossa sociedade, para a comunidade, ter compreensão da complexidade que é atuar frente a uma pandemia dessa, seja do ponto de vista da assistência de saúde ou do ponto de vista da gestão desse cuidado. Né? É, a gente vive uma epidemia é, de Covid, uma epidemia de ignorância e fake news. Né? É, reforço aí as observações de Paulinho e Marilene é, em relação ao nosso papel como profissional de saúde de lidar com essas questões, né? É muito fácil hoje em dia a gente cair na, na esparrela da, das teorias da conspiração, né? ou de conspiração, ou de medicações milagrosas, ou de teorias da conspiração, como, por exemplo, estão escondendo uma medicação eficaz contra o Covid. A quem interessa isso? Joga isso na, no, no, no vídeo do YouTube, aí pronto. As pessoas daqui a pouco estão achando que há uma conspiração mundial para que é, os brasileiros se prejudiquem por isso. Né? Então... Bom, isso aí não interessa a ninguém. Ah, o rei da fake news, infelizmente, é o governo federal, né? O governo federal. Até outro dia estava no seu site, eu acho que você retirou. Tava lá a indicação de, de kit covid profilático, né? Até outro foi dia. Retirado há pouco tempo. Há pouco tempo. Acho, é. acho que há duas semanas ou três por causa da CPI. Assim é. que iniciou, foi retirado com o novo ministro da Saúde que entrou no gira. E, e o presidente continua. Recomendando é, é, hidroflorequina e cloroquina e, e, e vermectina. Falou recentemente que tomou, porque estava sintomático. Né? Apesar de que, para mim, já estava assinado, com certeza. né Porque o negacionismo não é, não é que ele crê naquilo. Na minha opinião, isso é um projeto de Estado. tá é, tá tem, Temos aí a CPI da Covid que vai investigar isso, está investigando. Mas uma das teses que, que se tem é que o governo estava é, optando como, como estratégia para lidar com a, a, a pandemia, a estratégia da imunidade de rebanho por contaminação. Né? Então, eu não preciso fazer nada, é só deixar que o vírus corra solto. Vai morrer algumas pessoas, né mas as pessoas vão adquirir imunidade natural e a pandemia vai naturalmente é, se, se esvaindo, e a gente vai, vai conseguir sair nas ruas de novo Isso aí é uma, é uma tese Que se confirmada É uma tese genocida né? Porque para você atingir Uma idade de rebanho na população Como eu mostrei aqueles dados né? Só 5% da população 5 da população Ela, ela Morre né? Fica grave e morre 5% fica grave desse 5%, 2% a 3% morre Tá, então, vamos pegar a população brasileira, 250 milhões de pessoas. Vou fazer um cálculo de padaria aí. Tá? Para você atingir imunidade de rebanho, você tem que vacinar pelo menos 60 a 70 pessoas. É, é, vacinar não. 60 a 70 pessoas, é, por cento das pessoas, tem que se contaminar. Vou fazer um cálculo aqui rápido, estou abrindo a calculadora. Então, 0,60, 0,6 0 vezes 250, Milhões. Então, 150 milhões de pessoas teriam que se contaminar para poder terminar de rebanho. Tá? Por contaminação, não por vacinação. Então, desses por cento aí, 150 é, milhões, tá? é, vamos botar que 2% morreram. 3% morreram. Tá? Então, vezes 0,003. Então, é. 0,3. É, 4 milhões e 500 mil pessoas vão morrer para gente atingir o nível, a quantidade de pessoas necessárias para a imunidade de rebanho. Então, vejam um genocídio que é essa estratégia de imunidade de rebanho por contaminação. E essa é a tese que está se levantando, que o governo adotou, baseada em várias falas e conversas e, e, e, e, e anúncio, né declarações que o governo federal, o presidente, fez ao longo desse esse um ano pouco em relação à Covid, tá certo? Então, é muito preocupante essa questão da fake news e a, as teorias que são propagadas por aí. Aristides, e por último, a gente já não tem... Eu estou olhando aqui para ver se tem mais alguma pergunta, mas não tem. Eu queria só que você pudesse dizer para a gente, no cenário atual de Recife, já que você está na gestão de Recife, é, o que é que tem, atualmente, levado as pessoas a buscar o serviço de saúde? O que é que mais tem chegado? É dificuldade respiratória? É, a pessoa chega mais grave? O que é que vocês têm visto aí no monitoramento de vocês como gestão? A gente tem, no início da pandemia, a gente recomendava que as pessoas procurassem quando estivessem já cansados, né? Hoje em dia a gente recomenda que as pessoas procurem o um serviço de atenção básica quando tiverem com qualquer sintoma gripal, diarreia, sabe, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, porque pode para a pegar esse paciente no início e manejar bem, tá? É então, paciente com, por exemplo, comorbidade, hipertensão, diabetes, ciência cardíaca, tuberculose, enfim, HIV, é, idoso. Quanto mais cedo você manejar ali, cuidar, dar é suporte, controlar as comorbidades, é, hidratar, enfim, diagnosticar, mais cedo você, melhor você conduz essa situação e agrava menos. Tá? Então, no início era mais isso, né? eram um casos mais graves, porque tinha recomendado que a pessoa procurasse quando tivesse realmente mais grave. Depois a gente mudou essa recomendação e hoje a gente tem é, recomendado que as pessoas é, procurem precocemente. No caso dos SPAs, da, da, da, das emergências, o que tem chegado é, geralmente, pacientes mais graves mesmo. que eles não procuram emergência quando estão pouco graves. Eles ligam para o atendimento de saúde, que é um canal à é, distância que a gente usa para atender os casos mais graves, mais leves, pouco mais leves. Ou a própria atenção básica. Nas portas de urgência e emergência tem chegado casos mais graves, e síndrome respiratório aguda grave, já com necessidade de, de oxigênio, ou então até de intubação já, tá? e é, além das doenças que a gente já vê, que já, é, já são é, normais. Nesse período, com a, a sazonalidade, aí agrega essas doenças respiratórias, como a 1 influenza, que também causam, síndrome assim, respiratório respiratório, vida grave, somando-se a Covid, e nesse momento também, por conta da sazonalidade, as arboviroses também estão aí sobre, sobrepondo a, a, a, as doenças é, respiratórias, né, confundindo a cabeça dos institucionais e agravando a, a, o quadro de prensa assistencial nesses serviços. Tá? Então, é isso que a gente está vendo é, atualmente. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? É, já estamos com uma hora e um minuto de participação aqui do Aristide conosco. É, se não tiver mais alguma pergunta, eu vou encerrar. Eu acho que não tem Bem, eu queria agradecer a participação do nosso convidado para a palestra dessa tarde, né, o Aristides, queria agradecer também a todos e todas que estão presentes aqui nessa palestra, o Aristides falou sobre intervenções aí disponíveis para a Covid, citou os medicamentos, citou a questão do kit Covid, né, o contexto de, de da capital pernambucana, eu acho que isso é importante, até porque é, a gente se reconhecer o contexto da capital para pensar nos nossos contextos no interior do Estado, que temos aqui o Instituto Federal de Belo Jardim e também de Pesqueira, que está nessa terceira semana da enfermagem, participando conosco, Aristides. É uma semana da enfermagem integrada, essa semana é integrada de enfermagem, contando com três campos, né, do Instituto Federal. Então, essas coisas que você colocou para a gente aqui são questões bastante importantes diante da pandemia, né, e sobre isso ainda sabemos que tem diversas... É, controvérsias aí nos meios de comunicação, e conversas entre as pessoas, familiares, amigos, né, nas rodas de conversa, que geram dúvidas, e ainda mais com essa notícia de uma terceira onda, né, ainda não saímos de uma segunda então nem se sabe se é uma terceira, mas tem essa questão de uma possibilidade de agravamento em diversos lugares do país, se isso se concretizar, infelizmente, teremos mais casos novos, mais óbitos, e bem, esse é um tema fundamental para nós fazermos parte de de ensino, né, um papel fundamental na formação do SUS, para o SUS, né, que seja a gente como docente, como discente da enfermagem, é uma profissão que tem o pessoal que está aí na linha de frente, lutando bastante dentro do serviço de saúde, né, e também na gestão. Bem, então a gente está acompanhando aí de perto a evolução da pandemia da Covid no nosso país, no mundo, como cidadãos, e principalmente como profissionais de saúde, atualmente, ou futuros, nossos alunos que estão aí presentes, do curso técnico de enfermagem, e vamos aproveitar aqui, eh, essa semana da enfermagem, eh, aproveitei, aproveitei no que pude a sua presença, a gente apareceu em algum momento em entrevista, mas eu quero agradecer muito a sua participação e a participação de todos. Obrigada, pessoal. Está sendo ótimo esse primeiro dia e até amanhã. Eu, tchau, que, agradeço, tchau, eu, tchau, agradeço, tchau. eu que agradeço, professora Pauline, o convite e parabenizo a iniciativa, de fazer essa, essa, esse debate sobre a COVID. É um, é um tema que não dá para fazer qualquer evento hoje. Você fala sobre isso. É, reforço o papel de vocês, como profissionais de saúde, né em todos os aspectos, todos os níveis assistenciais, como é, propagadores de boas, boas informações, informações cientificamente basadas, né, de educação e saúde, para que a gente consiga vencer combater essa pandemia de forma coletiva e com toda a força que o SUS tem, e que vocês têm contribuído vou contribuir para agregar aí na, na, nos estágios e na formatura de vocês. Obrigado, boa tarde, estou à disposição. Tchau, tchau.